da Carneirada 2022 e também o frio chegou e traz dicas de inverno para você. No último sábado, no Recanto Colibri, em Santa Bárbara do Oeste, a Carneirada 2022. O evento reuniu centenas de barbarenses e galera de toda a região. <SILENCIO> Num banquete espetacular! Esta foi a banda 4 no sertão Otávio e Rafael. Com tanta animação e alegria, o povo caiu na dança. a participação do Rodrigo da Parrilhada Tour, que trabalha com grandes artistas. Fala, fala galera, boa tarde, tudo bom? Rodrigo da Parrilhada Tour, presente aqui na Carneirada do Pedrinho. É um prazer enorme estar nesse evento perfeito, muito glamouroso, o Pedrinho fazendo sempre o melhor para Santa Bárbara, né? Muito obrigado Pedrinho pelo convite. Bom. Sucesso! Eu venho em todas as edições e estou adorando a festa, super organizada, gente bonita, comida boa, tá show! amigos, que é um ambiente onde a gente encontra bastante amigos, e eu adoro isso, e também a O frio chegou. E com ele, nossas dicas de inverno. Nós conversamos com o Cícero Cavalcante, que é chefe de cozinha do restaurante Refeições Iracema, e vai nos dar algumas dicas de caldo. Então, a dica de inverno que eu tenho é, são esses caldos, né? Todos os caldos com a mesma base. Aqui vai o, o alho, né, que essencialmente todos têm que ter. Tomate, cebola, picadinho, a calabresa e o bacon. Bom, fez essa base, aí pode fazer qualquer caldo desse. Aqui temos o caldo escuro, que é com feijão preto. Cozinhou o feijão preto, bateu, misturou nesses ingredientes, tá o caldo escuro. O ah, de abóbora, aqui no caso é abóbora moranga, né? Também cozinha, bate, mistura nos ingredientes, tá o caldo de abóbora. E o caldo português. É... Faz a base, colocar a água, engrossa com o fubá e tá pronto o seu caldo. Bacana. Então se a galera quiser fazer um caldo bem gostoso, é a base desse ingrediente que você está nos passando. Com certeza. E tem um acompanhamento, né, Lu? Aqui, no caso, você pode usar o torresmo, fruto e a porrada. E aí vai do gosto da pessoa, né? E quem nos fala sobre o vestuário é a Débora Xavier, da loja Maria Bonita Falar um pouquinho pra vocês Do que é o conceito de moda hoje Que é de sustentabilidade e versatilidade Que também é uma das marcas da nossa loja A gente comprar um look, uma roupa de qualidade Que vá durar e que você possa usar em várias ocasiões Tô aqui com um exemplo desse vestidinho aqui Ele é um vestidinho de verão para você usar em dias quentes, praia, etc Mas você pode sim adaptá-lo para usar ao longo do inverno ele é linho, então é um tecido gostoso e também é um tecido estruturado que vai ajudar nas composições de inverno. A nossa primeira proposta é para um dia que dá aquela leve ventadinha, que não está tão frio. Uma proposta é para você ir para um cinema. Coloca essa camisa aqui em cima desse vestidinho. Você vai colocar com um tênizinho, um all-star e vai arrasar para o cinema. Uma segunda proposta... É um dia que dá aquela esfriadinha maior, que nem a gente já tá tendo um pré-inverno, né, por aqui. E você pode usar um tricô. E a proposta do vestido vira uma sainha linda pra você colocar hoje com botas tratoradas. As botas tratoradas que tem o solado colorido, um colorido verde aqui, ó, vai arrasar. A nossa terceira opção é um look mais noite, pra um dia mais frio, mais uma... Opção mais formal. Você coloca o blazer. Com o blazer hoje você tem a opção tanto de um escarpão bonito com uma meia calça ou uma bota over knee, uma bota montaria. Dá todo um toque fantástico para esse look. E o Auge Brasil fez uma enquete com a galera nas ruas. Vamos ver no que deu? Oi, sou a Franciele. Então, eu, o que eu gosto de fazer no frio é ficar debaixo das cobertas né assistir um belo um bom filme que é netflix que eu gosto bastante série e tomar um leite bem quente então meu inverno eu gosto de aproveitar mais em casa assim por conta do frio que eu não gosto muito é prefiro ficar em casa mas coisas fazer alguma coisa com meus pais tomar um caldo alguma coisa assim raramente eu saio então eu prefiro ficar mais de boa em casa não não gosto muito de sair o que vocês gostam de fazer no inverno? De tomar um bom vinho. Um caldo, uma sopa. Eu gosto de tomar chocolate quente. Chegamos ao final de mais um programa. Para você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo programa.